Quer aprender a fazer um cappuccino fit? Essa receita é bem fácil e fica muito cremoso. Primeiro, a gente vai colocar 50 ml de café expresso ou um quadro bem forte. Depois, a gente vai colocar uma colher de chá de chocoque, que é um polivitamínico sabor chocolate e sem açúcar. Agora, a gente vai colocar 100 ml de leite vegetal quente num copinho para bater com o um mixer até ficar bem espumoso. Agora ficou bem espumoso, é só colocar o leite aqui com a espuminha e finalizar com um pouquinho de canela. E tá pronto, agora é só tomar. É bom demais. E aí, me conta nos comentários se de vocês ficou cremoso também. E se inscreve no canal.